Nine, salva! Boa! Está Se não me bah, der rent, tomando cu. Vamos vazar, vamos vazar. Eita caralho. Dois caras lá na frente! Dois caras na frente! Tire. Tire não, tira não, tira não, tira não, tira não! Tira não, tira é, não, tira não, tira vem vem, vem, vem, vem, vaza, vaza pra cá, Vem pra cá. Tô vendo o pixel, tô vendo o pixel. Eles estão correndo, correndo, eles vão querer baitar a gente. Eu tô filho. Calma, calma, calma, calma, tem dá, dá, dá, dá tempo, dá tempo Vamos lá Não atira Ih, não, velho cara... né? Ih, o cara se perdeu na tempestade, tem cara na tempestade ainda Ih Quem que A tá aqui? Atirando? Tá atirando, ah, já chamou atenção? Tava atirando aqui pra direita Tem cara aqui na direita, tem cara aqui na direita Aqui embaixo, aqui Tô aí, tô aí, tô aí Calma Não deixa não, não deixa não Tô com um de life, um de life. Acertei, acertei. Boa, boa, vamos pegar. Corre, corre, corre. Dá tempo, dá tempo. Pega, pega, pega, pega. Dá, atadura, ah, pega, pega. Tô... atadura. Pega a atadura. Calando, uma porra, uma roxa. Olha, pega ela. Vou pega, pegar. Pega, pega, pega, pega. Tem a atadura aqui. Pega, pega a slipe pra vocês. Pega, pega, corre, corre, corre. Corre, negada! Corre, corre, corre, corre! Corre, negada! Corre, negada! Corre, negada! negada. negada. Lisa agora! Não olha ali pra trás, capitão! Tu tá correndo errado, capitão! Corre pra cá! Vai morrer! Vou pra cá, capitão! Capitão, capitão pra cá, capitão! casa, Não é pra ir não, é na outra montanha. Tem cara lá em cima da montanha! Eu sei! Eu sei! Corre, negada! Ai, não, tô atirando não. em mim. Ah não, tô com Não, meu. Tá na arma. Tem tronco, tem trampo, deixa, deixa, dois as duas do dois deixa, deixa, deixa, deixa. Já atirou, já atirou, já chamou atenção. Vai, vamos, vamos, vamos, vamos tô falando, tô eu, tô aqui, eu tô aqui, tô aqui, tá aqui, tá aqui, vamos putar ah, eu aqui. Peixe, agacha, dragua, agacha, vai, pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. Tem cara lá na frente também, tem cara lá na frente, vai pra frente. Tem cara lá na frente, tem cara na frente! Fodeu, vamos pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá pra trás, pra trás, pra trás, pra trás! Vem pra cá, vem, me cobre, me cobre, me cobre, me cobre. Tô cobrindo, tô cobrindo, tô cobrindo, tô cobrindo. Morreu tudo aqui, cara. Tem uma metranca é do caralho aqui. Vou subir, vou subir, vou subir, vou subir. Tem um nega aqui, ô Dragão. Peguei, peguei, peguei, peguei. Pega o life, tá fodido, tá caindo o life aqui, velho. Pega o life, pega tudo. Pega o life, pega o life, pega o Vou olhar aqui em cima. Ih, o cara tem um rifle em cima, com uma tomar Peguei o lift do grande aqui, viu? Peguei também. Eu quero, eu quero, eu quero, quero, eu quero essa metraca aqui. Estão lá na frente, estão lá na frente os dois. Acertei um. Vem galera, vem galera, pega a granada aqui no chão. Não, não Não, me dá sem rifle, me dá! Peraí, peraí. Boa. Pega. Me dá essa, essa aí, isso essa aí, ah, pô. Ah. Tá fugindo. Pronto. É. Eu tô com dois rifles, tá ligado? Um é roxo e o outro. Pronto, mais tranquinha. Eu tô com o life do grande, viu? Eu vou. É, eu derrubei, derrubei, derrubei, derrubei. Galera, vai lá, vai lá, vai lá que eu vou usar o life. Vou usar life. Vou usar life. Derrubei outro, derrubei outro. Vai lá, capitão, quer dizer. Capitão não, Nine. Derruba as paredes, derruba vamos, vamos, Derruba as paredes, derruba as paredes. Aonde, aonde, aonde, aonde tá a parede? Eu tô com munição aqui, meu irmão. Atrás, cuidado, cuidado. Boa, meio da porra. Eu vou lá, eu vou lá. Vamos lá? Tá lá já não, já era, já já vamos lá, vamos lá. Fica aqui, fica aí, fica ah, aí. Aqui. Matou, matou, vai, fica aí, fica aí, fica aí que eu vou flanquear. Então, é, como já deve estar tá caído já lá, a gente vai sair vencido dessa porra. Dois caído, derrubei dois. Calma, tô chegando. Tá aliás, tá aliás. Tem um lá, tem um lá, tem um lá. Eu tô indo lá, eu tô indo lá. Eu vou de 12. Eu vou de 12, tô chegando lá. Vem vindo comigo. Tá na gente, vem pra cá! Deixa ele lá, o olho tá aqui! Acerta aí, um, aí, outro. Acertei. Tô caído, tô caído, tem um caído! Vim, vem, vem! Tá, tem um lá, tem um lá, só tem um lá! Só tem um lá, um só tem um A, Só tem um só tem um Corre, corre, corre, só tem um! Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido Sobe lá, me ignora, me ignora! Posso subir, posso subir, deixa o um Line ir, deixa o um Line vem me curar! Jogar granada, vai, capitão, capitão, vai lá, capitão! Tu vai, vai, não joga granada, não, joga nada, não. Só tem um! Nine, salva. Boa! Ih, caralho!